Saudações cordiais, meus amigos, meus irmãos. Quero agradecer pela sua espera. Como no vídeo anterior nós não podemos prosseguir com o protocolo para que você pudesse desbloquear e dar mais um passo, né? Além do que você já está acostumado. Então, eu vou fazer aqui a liberação energética daquela questão que você identificou no workshop. Como nós iremos começar. Sempre massageando a cabeça. Então foco para tudo e vamos lá. Massageie a sua cabeça. É o momento em que as pessoas costumam ficar descabeladas. Não se machuque. Não sinta vergonha. Mas massageie desde o couro cabeludo até a frente. Isso, sintoniza com você. É uma conexão. Tem protesta. Isso, massageia, com muito cuidado e carinho. Em seguida, você vai com as pontas dos dedos, não com as unhas, tá? Somente com as pontas dos dedos, tá toquinho na cabeça. Porque você vai acionar todos os pontos que ainda estavam ali inoperantes. As famosas sinapses cerebrais, as conexões. Depois que você ativa, você está pronto para liberar as energias e aprender algo novo. Então esfregue bem forte as mãos, até sentir um calorzinho. E com isso coloque as duas palmas na cabeça. É possível sentir... Mais uma vez. É possível sentir isso. Ah. E agora pense naquela queixa, na questão que você precisa liberar para que 2023 seja o ano da riqueza. Pense na questão, dê uma forma geométrica como se estivesse acima da sua cabeça Respire fundo e tom, tom, tom. Pega essa questão e joga para baixo. Tom, tom, tom. Pega essa questão e joga para baixo. Se puder fazer em pé, melhor ainda. Tom, tom, tom. Pega essa questão e joga para baixo. Imagine desmaterializar. Imagine desmaterializando. Com a mão dominante... Pegue a nota de maior valor que você tiver. Segure com a sua mão dominante e a outra no peito. Diga, sim, eu aceito você. Eu estou pronta para você. Daqui nós já podemos seguir. É possível para mim. Agora eu aprendi e eu aceito, eu mereço. É seguro para mim. Com você eu faço novos caminhos. Eu sinto e agora eu percebo. Eu sou bom com dinheiro quando dedico atenção a isso. Qualquer um pode ter habilidades com negócios, inclusive eu. Estou confiante de que vou aprender as habilidades necessárias e achar a pessoa certa para me suportar nos momentos certos. Estou confiante de que vou ser capaz de pagar a ajuda que preciso nos momentos certos. Transpiração é muito bom quando vem de fazer algo que eu amo. Sucesso e riqueza podem coexistir e coexistem com recompensas, gratificações e através de uma vida realizadora. O trabalho é gratificante quando eu estou fazendo algo que eu amo. Dinheiro é melhor ganho quando eu estou fazendo um trabalho que realmente me surpreenda. Marketing é uma nova importante parte do sucesso. Vender é sobre ajudar pessoas e eu posso aprender a fazer isso de uma maneira que aumente as minhas vendas. Vendendo produtos de qualidade e serviços, eu estou ajudando pessoas a encontrar soluções para seus problemas. Eu estou disposto a aprender e praticar novas habilidades e confiante de que vou achar o suporte que preciso no momento certo. Estou confiante na minha capacidade de levar-me para um futuro de sucesso, mesmo quando isso significa sair da minha zona de conforto. Mesmo que eu ainda não tenha todas as respostas, estou confiante na minha capacidade de aprender qualquer nova habilidade e conhecimento que eu preciso para ter sucesso. Eu posso aprender qualquer coisa que eu precisar para começar, para executar e crescer um negócio bem-sucedido. Líderes aprendem sobre liderança e em seguida testam o que aprenderam. E eu posso fazer isso também. Sucesso financeiro duradouro é sobre se recuperar rápido, quando as coisas não saem como planejadas. E isso é parte do que eu estou aprendendo agora. Eu não preciso de sorte para ter sucesso financeiro. Eu posso aprender novas habilidades, fazer decisões mais sábias e obter melhores resultados. Usando melhores ferramentas e sistemas, eu posso descobrir como fazer mais dinheiro sem ter que trabalhar muitas horas. Sucesso profissional e realização pessoal são importantes para mim. Por isso, vale a pena ter tempo e espaço na minha vida para isso. Quando eu estou trabalhando com algo que eu amo, vale a pena. O trabalho que eu amo me preenche energia. O trabalho é gratificante quando eu estou fazendo coisas que eu amo fazer. Eu posso aprender a fazer networking e conhecer pessoas de maneira que seja gratificante e que vale a pena. É seguro para mim relaxar e aproveitar, trabalhar com as pessoas. Eu sou ótima com pessoas. Eu conheço várias pessoas certas e posso conhecer ainda mais. As pessoas gostam de mim e me respeitam pelo que eu sou. Trabalhar com pessoas pode ser divertido e não precisa envolver conflitos. Minha vida já é muito boa e eu estou ansiosa para crescer e expandir o que há de bom em minha vida. Fazer dinheiro é sobre criar abundância financeira e viver de acordo com o meu potencial. Isso não significa que sou gananciosa. Meu sucesso financeiro contribui com o sucesso financeiro de outras pessoas. Eu aprendi muito durante os anos e eu posso usar tudo aquilo para ter sucesso muito mais do que nunca. Estou confiante de que posso encontrar maneiras de transformar minhas paixões em novas formas de ganhar dinheiro. Ter muito dinheiro não afeta o tipo de pessoa que eu sou. Ter dinheiro significa ser capaz de agir em sua integridade com mais frequência. Não há nenhuma quantidade de dinheiro que é demais para mim. Estou confiante de que posso fazer e gerenciar a abundância financeira em um nível além até mesmo dos meus sonhos mais mirabolantes. Eu posso correr riscos estratégicos e ainda assim ser uma boa mãe ou um bom pai. Eu posso começar algo novo e ainda estar disponível para os meus filhos. Por mais que seja assustador no começo, estou confiante de que posso ir além do medo para seguir meus sonhos e experimentar novas coisas. Estou confiante de que posso superar a minha tendência para procrastinação a partir de hoje. É seguro para mim alcançar o sucesso e ser notado por isso. Eu posso relaxar e desfrutar de uma vida mais abundante, ainda mais do que eu gosto. Eu estou animado para atrair mais sucesso e abundância na minha vida. Eu não preciso mais limitar meu dinheiro. Eu posso sempre pagar pelo que eu quero. Minha educação passada não tem influência. No quão rico, bem sucedido, eu posso me tornar. Respire fundo. Mais uma vez. E pela terceira vez. Vamos, então, iniciar uma sequência de agradecimentos e agradeça a você da mesma maneira que eu ou de uma maneira adequada a você. Agradeça desde o topo de sua cabeça até a sola dos seus pés. Muito obrigado por estar vivo. Muito obrigado por estar vivo. Muito obrigado por estar vivo. Muito obrigado, couro cabeludo, muito obrigado, cérebro, muito obrigado, córtex frontal, muito obrigado, têmporas, muito obrigado, rosto, muito obrigado, orelha, ouvido, audição, muito obrigado, olhos, pálpebra, cílios, sobrancelha, muito obrigado, visão, muito obrigado, nariz, muito obrigado, olfato, muito obrigado, bochecha, queixo, lábios, boca, dentes, céu da boca, língua, muito obrigado pelo paladar, muito obrigado pescoço, muito obrigado faringe, laringe, muito obrigada, muito obrigada tireoide, muito obrigado ombros, muito obrigado Busto, tórax, muito obrigado, órgãos internos, muito obrigado, coração, pulmão, fígado, rim, muito obrigado, muito obrigado, sistema digestivo, muito obrigado, escápula, costas, muito obrigado, coluna vertebral, muito obrigada, L1, L2, L3, L4... Muito obrigada, cintura. Muito obrigada, coxas. Muito obrigado, corrente sanguínea. Muito obrigado, vasos. Muito obrigado, joelhos. Muito obrigado, canelas. Muito obrigado, coxa. Muito obrigado, pernas. Muito obrigado, pés. Muito obrigado, dedos dos pés. Muito obrigado, dedos das mãos. Muito obrigado, unhas. Muito obrigada. Muito obrigado pelo sobrepeso que esteve presente até aqui. Agora eu já entendi e deixo você ir para que você cumpra o seu caminho. Até hoje eu te acolhi, mas nesse momento eu entendi que eu já posso me proteger. Eu já posso seguir sozinho. Eu já posso me despedir de você sobrepeso. Eu já posso ficar somente com o que eu tenho. Eu já posso me proteger sozinho. Muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha sido bom para você. Esse conteúdo é parte integrante, parte número 2, da parte número 1, um, sobre 12 virtudes que farão você enriquecer em 2023. Agradeço pela sua atenção e desejo paz profunda. Faça uma excelente vida.